Este homem, que prefere não mostrar o rosto, trabalha com vendas e conta os assédios que sofreu no ambiente de trabalho. A gente de apelido, no ambiente de trabalho, no reunião, humilhação, a gente passando também por humilhação, em comparação aos com demais. Né? Através dessa humilhação, também vem colocando é, a produção maior em relação aos demais, pejorativo, né? As pessoas riam, né? Na forma da reunião ser uma reunião profissional, chamando a pessoa de apelido no meio da reunião e de uma forma grosseira, expondo a gente em meios aos outros colegas. Né? Por causa dessa, dessa tipo de humilhação, a gente não, não dormia mais, não, com a minha família já mudou já o clima, entendeu? Não tinha como... já ficava mais diferente, chegava em casa, entendeu? Até para esposa mesmo já notava esse tipo de coisa, né? a gente levava isso para dentro de casa, né? então, é muito ruim. Ele denunciou o caso na ouvidoria da empresa e comenta o desânimo de ter que ir trabalhar diante dessa situação. Todo dia eu não tinha vontade de chegar aí para trabalhar, cedo assim, eu ficava pensando, eu tenho que estar lá, conviver com essa pessoa todo dia é muito complicado, eu tinha que ir porque tem que sustentar a família né? hoje em dia o emprego é difícil né? se eu fosse reclamar eu tinha medo de perder o emprego foi reclamando na empresa e fez registro no boletim de ocorrência mas as coisas continuou situações assim acabam sendo mais comuns do que parecem por isso Getrim grupo interinstitucional de prevenção de acidentes de trabalho tem como proposta neste ano conscientizar as pessoas a superarem a violência no trabalho o grupo é coordenado pelo Tribunal Regional do Trabalho e nesta semana realizaram palestras sobre o tema para alunos da área de Direito e da Saúde de uma faculdade de Grande. Os palestrantes estão abordando temas relevantes na nossa prática durante a medicina, né? que a gente atende bastante, bastante pacientes é, com queixas relacionadas à violência no trabalho, violências domésticas, mas acaba que durante o curso a violência é, no trabalho é pouco abordado, então um evento assim ajuda a gente a ter um contato melhor com o problema, muito bom. O tema de fato é bastante amplo, ele vai desde a violência física até a violência psíquica, psicológica, discriminação, a não contratação por motivo de crença, raça, cor, opção sexual, a dispensa por esses motivos, a imposição de... É, produtividade superior a uns funcionários, em detrimento de outros, desde regionalização, o local que nasceu, o local que vem, sotaques, enfim, são todas as formas de discriminação, elas são uma forma de violência. A violência no, no ambiente de trabalho, geralmente ela vem de uma forma velada, ela não vem de uma forma explícita ou de uma forma assim, é, tão latente, né? e, mas ela existe. Ela existe desde sempre. Então, por isso que ela é um tema atual e ela é um tema que precisa ser trabalhado e combatido também. E, às vezes, as pessoas são coniventes ou até praticam isso sem ter a consciência de que estão praticando. O Programa Nacional de Trabalho Seguro foca neste biênio a saúde mental do trabalhador, mas com foco não externo ele então um foco mais amplo, inclusive olhando para a própria instituição. Então é a preocupação com a saúde mental também dos nossos trabalhadores, dos nossos servidores. Entre os assuntos levantados, a discriminação contra as pessoas LGBTs no mercado de trabalho e como o estresse pode prejudicar o desempenho do empregado. Se você for pensar, a pessoa está no ambiente de trabalho tá só com adultos, e aí adultos a gente se relaciona com as pessoas por afinidade, por algum tipo de proximidade. No ambiente de trabalho a gente se relaciona por uma questão de trabalho. E aí naquele ambiente não deveria haver discriminação, porque se a pessoa está ocupando aquela vaga, ela tem as habilidades e as competências para cumprir aquelas funções. Mas em algum momento ela pode ser discriminada ou enfim, deixada de ser promovida ou ser demitida, ou não ser contratada por exemplo, mesmo que tenha todas as habilidades necessárias só porque é travesti, transexual, lésbica, gay ou bissexual. O estresse ele gera, libera hormônios que fazem com que o corpo fique mais acelerado, uhum. então os batimentos cardíacos aumentam, então ela passa a ter dificuldade de sono e com isso acaba prejudicando tanto as funções do próprio trabalho, que é a produtividade, porque vai prejudicar a memória, a atenção dessa pessoa, quanto também vai prejudicar os relacionamentos, porque uma pessoa que está muito estressada, tensa, super preocupada, ela não consegue né, agir com tranquilidade ou lidar com os problemas de uma maneira tranquila. O assédio moral acaba sendo um dos aspectos mais graves quando se trata de violência no trabalho. Essa violência não é física, é uma violência psicológica, humilhando, constrangendo, fazendo com que a pessoa pratique atos ou deixe de praticar atos, que de repente ela se sinta não preparado ou não querendo fazer aquele ato. A doença ocupacional pode vir gerar também de um assédio. Por quê? Porque às vezes o assédio é feito de uma maneira velada, não a maneira insidiosa. E essa forma velada e paulatina, por exemplo, é a cobrança incessante de metas, metas, metas, metas, e a pessoa não consegue pensar outra coisa, no seu meta. Isso pode desencadear um estresse, pode desencadear uma síndrome de Burnout, que na verdade vai ter o que? Uma pessoa inválida para continuar a trabalhar. Então isso gera uma doença ocupacional. Porque no fim das contas, todo trabalhador quer ser respeitado. Nós temos que respeitar o próximo e aí com isso não teríamos nenhuma faceta de violência. A violência como um todo ela é ruim.